Você é campeão disso, né? Faz os encontros Ferreira, né? Os encontros dos agricultores. Agriculinos. Do colégio. Professor, há 10 anos. 10 anos. Selecionava o quê? Eu uh, like most... yeah, right the era responsável pelo setor de bovino, cultura e suíno com o colega Agri. E tinha uma grande escola, é que que a suíno cultura tinha muitos. Sim, muitos muito desenvolvida. Para ela, ali era uma referência, referência na parte do suíno e até bovino, né? Era melhor porque certo? quando eu pertenço ao estado, na estrutura, nem sempre a gente tinha aquela retaguarda que não estava nesse estado, mas o que dependia da gente, dos professores, dos alunos, a gente fez um trabalho. Dez anos ali, você fez um story, então, história então, velho? História, eu tenho história pra do Parabéns, velho. E você é formado em engenheiro engenheiro agrônomo. De... Engenheiro agrônomo. Você estudou aonde? Jabuticabal. de Cabal. de Cabal. Que ano que foi esse sua Eu turba? formei em set... Julho, junho de 74. 74? É. E a turma sua lá, grande? Você encontra com eles não, ou não? Não, Infelizmente, o que eles fazem aqui, eu tenho até inveja. Eu participo aqui, como, como professor, eu não fui meus colegas lá esse ano, velho, esse ano agora foi, foi é, 45 anos de formatura e eu não participei. E, mas eles fazem como, também? Fazem, fazem, faz, faz, todo ano faz. É, é isso aí. É ô, ô, Davi, só falando aqui, o café esse ano vai ter uma, uma carga boa ano que vem, né? Ou não? É, tá prometendo, né? O tempo tá muito estável, pouco. Os companheiros né? foram penalizados. Todos os lados de acordo. Temperatura muito alta. Não deixa de ver. Está prometendo ser assim, uma salva muito boa. Não aquilo que todo mundo esperava. Todo mundo esperava que seria um recorde de Mas nós vamos ter sim uma grande salva. Vamos ver aquela salva. Ali na sua fazenda são quantos mil pés de cartel? Ali nós temos um milhão de pés. 250 hectares. 250. É muito trabalho, né? É muito trabalho. Você tem uma equipe grande aqui. É, então. Produz, produzir. É, ali na, na vida a tem, tem trabalhado aí dá emprego bastante, mas ainda resiste ainda. A companheira está aí, ó, é. participando é. Da, da festa. É. É isso aí. Você é referência do café aqui da região, né? É. Muito grande, né? 86! 86! através de um hormônio, então ao invés dela ela liberar um ovo só, vai liberar vários ovos, né? E, se, e depois você promove a sincronização do cil da, da matriz e com as receptoras também, na época eu então aí você... Aí você, em vez de... Aí você inseminava uma matriz, né, os melhores touros, né, que tinha na época, tipo de trabalho. O veterinário que fez a primeira transferência do embrião para mim veio de Atibaia, com as árvores. Tem até uma matéria filmada dele. Então, isso aí foi muito bom. E, e de uma vaca você tira quantas? Então, tem animal Cabe. hoje, tem outras técnicas que você consegue assim uma, um número bem maior de embriões, certo? Que é a técnica do FIVI. certo? Então a FIVI você consegue muito mais. Mas na época, quando eu comecei, era é só embrião mesmo. Você ensinava a matriz. Depois fazia coleta, fazia a sucção daquele material, levava no laboratório, pesquisava os caminhões que tinha ali, lá no formato Aí você transferia ele para uma outra receptora que já estava previamente preparada. O Davi, só para o boi, o macho, é fácil você multiplicar, né? A, a, a, e da vaca é mais complicado, que é o óvulo. Então, mas, é, aí... então, mas não, hoje, ah, hoje não. Hoje não. Hoje, hoje, com as técnicas que tem hoje, você consegue, porque normalmente uma vaca uma matriz hoje, uma vaca excepcional, se fosse daquele regime de um bezerro, Por se ano. ela fosse uma excelente matriz, cada ano ela desce um bezerro, que é muito difícil, a vida útil ela ia dar 10, 12 filhos. Hoje, técnico, de filho, Esse é o, é o avanço hoje ah, da. Então você consegue multiplicar um animal muito excepcional, assim, vários outros, assim, em pouco tempo. Então você consegue melhorar o um é. melhoramento muito rápido que você Eu comecei pouco tempo que eu sou João Carrijo. João tem Entendeu? era muito difícil você conseguir uma matriz é, era poucos abnegados que conseguiram resistir a tudo e hoje com essas técnicas você consegue estar restabelecendo grandes grandes plantéis de gado em várias regiões hoje na nós temos um lugar do Giro Matriz -gir, Batendo o recorde de produção De leite de... Pois é, bolsa, muito muito é um avanço muito Davi, lá na sua fazenda Taquari É café e tem o, a, a, granja, né? é a, granja, a granja A granja de porco É uma parceria com a JBS Cabeças de aves que você tem. Galinha lá, ela é. O número, meu núcleo é para 34 mil matrizes. Então, tem mais ou menos 10%, uns 3.400 galos. Porque você tem que manter os galos para. É, para fecundar. É fecundar. É, porque ou fecundar, é tempatória, hoje é fecundar. Fecundar. Certo. É, é. A ah, Pedregulho Fazenda Taquari, é, é, Davi, é, Davi, é. que tem história bonita, é, hein? Tem, é, ele tem. É, a de... é. É. Man... Tem história. Ferreira Coelho, é, é, é. É. É, é. o seu bisavô. Meu bisavô, Manuel Ferreira Coelho. E a sua bisavó? É, Antônia. É. Dos, avós, dos seus avós é, são... Avós, são... Meu, meu avô é o João Ferreira, o sobrinho. Minha avó é a Maria José de Jesus. Nós né? chamava ela de... Eu já minha, meu avô já não conheci, mas ele morreu novo. Minha avó, eu conheci ela já não, ela bem velhinha já. Ele chamava de Mariquinha. Mariquinha, é, eu Mariquinha. é Ela que era Ferreira? Não, não. não o senhor? O avô que era Ferreira. Ferreira, é. E são 16, é, 16. Eles eram 16 irmãos, 11 homens e 5 mulheres. Com 16 filhos, eram 184 mulheres. 184, né? 184? E povoou a região. Povoou de... o Brasil inteiro. É o Brasil inteiro. E seminou ferreira para todo mundo. A ferreirada aqui. Ali está o berço. É, ali é o berço. É o berço. Taquari. Eu tive o privilégio de filmar encontros, é o sexto. E o sétimo encontro, né? Lá. Oitavo, é o oitavo. E é uma alegria muito grande ver gente de todo lado, né? né? Bem, Brasília, bem, Goiás, aqui, e... Portugal, né? Portugal, estando, Ferreira. O último, né? último ano vem dos Estados Unidos. Né? É dos Estados Unidos. Tem Ferreira e... para todo lado. Ferreira. Ó, oh, parabéns, Davi, você é uma de trabalho. É, a gente tenta de, fazer. O professor Davi hoje está aqui como professor, é. participando do, do trabalho do Ronaldo é, e do Renato, do aqui grupo mesmo. aqui do, ah, do, ah, do ah, formando ah, Colégio Agrícola. É isso. É. Eu tive, tive oportunidade de dar aula por 10 anos. É eu é. Tive, é. A população está me enganada. A população está me enganada. Yeah. <laughs> Você vai comer, não? Cadê os baratos? Eu vou buscar mais. Espera aí. Não, obrigado. Tá de poder, É muito. Hoje. Tá forte o calor, né? O então, que, que tem nesse negócio aí? Isso aqui é pra é queijadinha. É pra de queijo. É o que fez. É. É Dona é. Marilda que fez. Ficou bom. Né? É. Imagina o negócio é. dos seu. vai levar pra casa. Adão. Para, não dão. Levar pra casa, não. Adão. Adão. Sossega, é. Adão. Ô, gente, mas não dá pra gente controlar as pessoas. A pessoa tem um espírito de pobre não, mesmo. Não quer levar pra casa. uma delícia! Eu, eu, eu já a... Olha para aqui e fala sobre a sua... Essa você fala que é a Tida, esposa do Adão, o de Piuí, da cidade de Piuí. Já falou. Então vai, Tida, um, dois e. Também. Pode ir. O que eu achei do encontro? Nossa, eu achei ótimo, que é maravilhoso. Né? E, e, e, o Adão, quando a gente estava vindo né, eu achei muito interessante, porque vem passando a história né, da vida dele esses anos todos que ele estudou aqui em Franca. Então cada caminho, né? De um certo lugar para cá, ele foi lembrando. Então eu acho assim, e que foi muito bom para ele, eu tô vendo aqui no meio do Alegre. Alegre. Dormiu. Que... Que... Que... Olha, que, que, que a gente foi embora. A orelha de todo mundo vai queimar. Eu não sei se vai ser a direita ou a esquerda, mas tudo né, bem. Eu espero que seja só a direita. Porque ele fala só a direita. Né? Mas eu acho que estou adorando. Eu espero que o próximo vai ser um Aí a gente deixa o ano 2021. Vamos a gente faz lá em Filminha. Me fala aqui, filhos. filhos? Quantos filhos? Temos três filhos? filhos. O nome deles é Rodrigo, Rogério e Renato. Já tem netos? É tem neto. é um netinho. Rodrigo, Rogério e Renato. Três anos não tem como, é. não, E vocês ele trabalha com? Eu sou dona de casa e o Adão é o técnico Trabalha da profissão dele, é é técnico Técnico agrícola, mora em Piuim. Moramos em Piuim. Piuim quer dizer o que? Os <risos> bandeirantes, quando passavam lá, tinham muito mosquito no rio, eles chamavam de Piuim. E ficou esperto do de, de fúrbios, que é o prefeitores, é né? o rádio, então, e é Muito bonita a cidade, é. conheço. Conheço. Conheço. Tem um médico famoso, né, da região. Tem um médico lá, é. o Zé Maria. Médico, né? é. Maria, Aze, é Estubal, E a esposa é. dele? Ana Maria. O pai dela, o foi... de Arantinho, que é de Cássia, eu fui visitá-lo. É, é quando ele estava adoentado lá e ele contou histórias bonitas de Cássia, foi prefeito dois mandatos de Cássia e hoje é o sobrinho dela, ah, tá. contou o prefeito, Quito. Eu, eu, eu inclusive estou tá da Arantes. Garante? Arantes? Arantes, que... Arantes tem uma... uma com uma região de bastante amazes. A tia <risos> Ana Maria era da igreja presbiteriana em <risos> <Da risos> Certo, isso. Então, o resto da gente ficou. Por essa maioria é muito gentil. <risos> Ótimo. Valeu, valeu. Obrigada. Identifique valeu. Valeu. primeiro para quem você é esposa encontro, depois fala como que é que família pode, sé, pode, não, pode me pode mais, en... tá. Encerra, eu a... uma vez pra nós. Você. Mineiro, eu me uma vez você. Eu não né? posso... vou Seu nome é Eu nem Massa, A Aí você vai fazer uma Buritizinho Buritizinho, São São Chacra aqui é, do Renato, Renato. Que é de Renato. De E a gente conhece essas pessoas comprar. especiais do Ediveia, né? Eu, sou, eu, sou. eu sou. Você já conhecia? Eu não, é. A A gente conversa a conversar, mas que Ele... gente há muito tempo, né? E agora mesmo eu já estou com saudade dela, tanto que ela é interessante. você é excelente. Excelente. A Edibeia tá lá, ó. Ela tá com a blanda, fazendo a sacolinha dela lá, ó. Ela é popular de né, já estou com saudade dela. Eu agora você, tá, velho?